E aí, Clã aqui de novo, a gente está voltando com most Jogo de plataforma, indie e puzzle para PC, Nintendo Switch e iOS Olha só, iOS Vamos continuar a gameplay de outrora? Beleza, no último vídeo a gente tem um dibre no monstro E... Começou a ir, ver um pouquinho das várias vários tempos do jogo, né? Você joga com uma menina, com um menino ou uma menina, não sei, e joga com esse carinha. A maior parte do tempo com ele, também com um cavaleiro e um velho que parece esse cara. Bom, a gente tem um tinha um monstro aqui, a gente deu um drible nele. Salvamos um gatinho. E Agora a gente vai continuar subindo a gente vai avançando, vai abrindo atalhos e depois a gente vai ter que voltar, né provavelmente voltar para coletar os fragmentos tá vendo, a gente só tem 6 fragmentos são 85 a gente ainda não conhece ninguém na internet que tenha obtido os 85 fragmentos também tem alguns segredos desse jogo que a gente não conseguiu encontrar muita coisa que aparece no trailer a gente não conseguiu encontrar ainda tá, vamos lá Vai resolvendo esses os primeiros probleminhas Tem coisa que parece espeto, mas não tem problema a gente andar uh, Tomamos A intenção não era essa Mas tá bom, o bicho desceu <risos> Você sempre morre pouco, um pouco depois do que você realizou, então Muitos problemas são resolvidos facilmente Ó, oh, deu um drible. hein? Porcão, se ele encostar em você, é morte certo Tem esse NPC que ele conta um pouquinho de história O que é esse brilho, essas pedras você, sabe que elas são? Ah sim, é dor, doce dor, deixa eu ver tudo que tem vida sente dor Cada lâmina da grama, cada pequeno inseto O contrário é difícil, porém, poucos conseguem Tem que trazer de 10 em 10 fragmentos de dor para esse menino E ele vai contando pra gente um pouquinho da... historinha Ou do que a gente acha que é a historinha Nosso personagens consegue cair de algo De uma certa quantidade de altura não muito tem um bagulho ali que saiu correndo Certo, certo, certo Vamos aqui só subindo Ali tem uma porta que tá fechada A gente vai pegar a chave dela Olá Ei você aí Levante-se Ué tô em pé tô deitado. Ah, é? Estou preso. Você precisa ligar o gerador para baixar a ponte. Você me ajuda? Acho que o combustível está na caverna perto da árvore. Essa árvore, como você pode ver, tem uma porção de gruas. Elas vão ajudar a subir o combustível. Só que o que você precisa fazer é... Ache a lata, coloque embaixo da grua, desça o gancho, aprenda a lata, puxa a lata para cima, tira do gancho, desça outro gancho, puxa a lata para o gancho, prenda a lata, suba, suba o gancho, tira a lata do gancho, puxa para o último gancho, prenda o gancho, sube, puxa o gancho, tira a lata do gancho, puxa a lata. Puxa a lata. E despeja o combustível no, no gerador E faz com um mais um, simples e fácil Certo, muito bem, pega isso e vai Vou Pegar isso aqui vai servir para Muito útil, tipo um pé de cabra Com um pé de cabra a gente consegue quebrar caixas e paredes, algumas parece. ó O que que tem aí? Ó? Um fragmento de dor Olha o porquinho Alguma coisa... <risos> a gente bugou o jogo, a gente tá com essa... Essa, essa coisa de bugar jogo, esses últimos dias, tá bom? Posso eliminar um passarinho também? E um porcão? Numa só pancada? Isso eu ainda não tinha feito Muito bem, aqui tem uma parede que é... Quebrável Vou tentar fazer não muito tempo de vídeo. Tá aqui o combustível colocado dentro de uma parede, que é o lugar mais correto para se guardar combustível. Pegamos esse fragmento de dor escondido. Tem muitos secretos de jogo, né? Aqui. Eu poderia imaginar que tinha uma pedra, uma folha. desenho aí de uma família, acredito eu, aqui tem mais coisa escondida aqui, não, fazer o que o velho mandou, com bastante facilidade né? já que a gente derrotou o passarinho que tinha ali, só subir o agulho apesar da gente ter alguns itens, nesse instante já que são capazes de a gente abrir outras áreas não é preciso revisitar as áreas, eventualmente opa, eventualmente a gente vai chegar lá de novo ou vão abrir outras passagens que vão facilitar o acesso a gente esqueceu de Usar o gancho ali em cima. Perdeu uma viagem, só atrasa um pouco a gameplay. Já estou sentado nessa árvore há dias. Nem queira saber o que havia no balde. Metamos oh, mais um bagulho aí. Mas o tempo não tá bom não, hein? Neva. Neva pesada, hein? Feito. Ó, oh. habilidade. Hein? É só arrastar a lata até ali Colocar o combustível Isso aí E agora a ponte levadiça dessa Ótimo Isso é, ó Ó oh. Outra metade ainda está erguida Você pode fazer algo? Opa, se posso Mais um fragmento, ó. a gente já tem 12 fragmentos Já para trocar uma ideia lá carinho né? veio acaba... Formato estranho Você me salvou? Se eu, souber, se eu tivesse que fazer o chá de palha de colchão Mais uma vez hoje, eu não seria responsável Por próprios atos Bom Tá que tá desenhando alguma coisa Sabe, eu dediquei toda a minha vida aos mapas. Ó, oh, eu já fiz tantos mapas. Tipo, três. <risos> Não que sejam mapas de lugares reais, mas... Vamos ver o mapa que o senhor fez. É, Não dedicou a vida... Muito bem, né? Vamos ver assim. Oh-oh! Onde está meu elevador? Tenho certeza que tinha elevador aqui. A corda se rompeu. Hum, deve estar preso em algum lugar embaixo. Você poderia verificar pra mim? Sim. Poderia. Já suspeito que tem algo a ver com aquela cosminha. Aqui, mais um fragmento. Qual a ideia? Eu sabia essa gosma está por toda a parte. O castelo está se expandindo e trazendo gosma junto. Minha pobre cordinha. Preciso de materiais para consertá-la. Hum... Eu vi algumas aranhas pequeninas na caverna sob a casa. Significa que tem teias de aranha pra lá. Eu fiquei surpreso com quanta coisa fica presa nas teias. Insetos, moscas, mosquitos, esquilos, corujas, todo tipo de coisa. Então eu pensei, e se eu tivesse seda de aranha presa nas teias? Eu poderia consertar o elevador com ela. Está a chave para... É cuidado, uma vez eu vi uma alcaté inteira presa na teia. Os lobos são muito perigosos. Caramba, se os lobos estão presos na teia... Uh, errando, hein? Errando pula <risos> Talvez não sejam os lobos o perigo Aí Aqui já é a mina Vamos ter um flashback Ou sei lá o que É um cheiro estranho Esquilos ou um guaxinim? Qual é o cheiro de um guaxinim? Esse eu acho Tudo bem Vou jogar com a menininha Quero ser o mais objetivo possível com ela Uma mesa de chá sem chaleira? É ninguém para tomar chá Ou uma chaleira Esse galho aí a cabeça dela é tá meio estranho né é Pau, pau Tem água de chuva dentro e uma palha. E como foi parar? Vou ah, guardar, posso fazer um ótimo chanela Estou bem. Vou continuar nossa exploração, o balanço está quebrado. Está aí que deve ser nossa mãe. A gente pode abrir e examinar a casa toda, viu? Se é o fogo, pode examinar. Ó! Oh. Ó é o cavaleiro! louco Nada legal, hein? Climão, hein? Ó. flor aparentemente morreu de tanto regar. E agora? Está escuro, o interruptor deve estar por aqui. Muito bem. Alguns amigos comentaram que os, esse jogo lembra um pouco de Strength e realmente lembra. Trabalho um pouco aí com os sentimentos. Uma caixa grande, posso subir nela. É um presentinho. Ganhei <risos> esse presente, só quero a caixa. Vamos tentar usar a caixa aqui no fundo. Entendeu tanto que demorou para a gente chegar à conclusão. Tem uma alguma coisa atrás do caixote. Não consigo alcançar. Não consegue. Sobe na caixa. Olá, quem é você, pequenino? Por onde? Por que está aqui sozinho? O coelhinho. Vai bonitinho. Sempre que tem essas transições, o nosso personagem meio que volta, meio que se passando mal. Pegamos mais um fragmento. É uma raposinha de luz. Ó! Não tá bom não, viu? Tem umas aranhas, rapaz. Aqui tinha um negócio que a gente não conseguia puxar, mas agora consegue. Eu podia usar de apoio, né? Mais um fragmento A Aranha rela na gente, mas ela tem que relar mais de uma vez para gente ir, né? Vamos dizer assim Ó, Fragmento Tem uma parede de gosmenta. Oh, tomamos. Não sei se a gente vai conseguir. ou oh, conseguimos. <risos> Credo. Credo. só se afastou daquilo lá porque. Melhor, né? tem passagem... me estranha ainda a gente não ter mais nenhuma animação com o um cavaleiro A gente já salvou, já deveria ter alguma coisa assim né temos aqui? Opa! É um puzzle... fácil resolver É o primeiro monstro que a gente encontra que tem um formato humano. É uma caveirinha, lá. Beleza, pegamos mais um item. Não sei o que é isso. Uh, Tomamos, hein? Eu sabia que tinha um fragmento ali. Tinha cara de que tinha um fragmento ali Quanto o personagem se movimenta Oh! Aí! Agora sim animação do cavaleiro. Ninguém sabia para onde as pessoas. para onde as pessoas desaparecidas. A gente descobriu que se golpear olhando para cima, você golpeia mais rápido. E às vezes pode até estunar os inimigos. Enquanto isso, os puros de coração plantavam suas flores e protegiam o segredo. Apagou até os inimigos na parte de cima. Beleza. Aranha pra que é lado. Hum. Acho que não é preciso matar todos os inimigos. Só espanando. Dá uma aranha, depende do que você desça para abrir a próxima área. Mesmo a gente estando crítico, está tudo certo. Isso que é muito intensa. Conseguimos travar o rato. Service of the mais difícil. Vai. Chegamos um ratinho. Bugou <risos> um olhando para um lado só estão uns bichos de luz ali para que eles não haviam salvação da dor, seus corações eram negros a parte, bicho é matado hein O cavaleiro nunca conseguiu cultivar uma flor Ele roubou a flor de alguém Mas a flor jamais poderia aceitar É errado O cavaleiro está condenado por isso Para todos sempre Muito bem Bom, aí o nosso personagem traumatizado pela história, talvez E... bom... A gente vai usar o item que a gente coletou hoje E vai desligar o gás Ali em cima A gente vai continuar no próximo vídeo Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá um like nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania em recomendações Esse, no caso, é um jogo indie Estamos gostando bastante